Sr. Francisco Fiano, agora deputado à Assembleia Nacional. Eu vou começar por lhe perguntar como é que vê Angola após a realização das suas quintas eleições e o Presidente já tomou posse, os deputados já tomaram posse e até já foi feito o primeiro discurso sobre o Estado da Nação. Eu digo que, antes de mais, Angola está de parabéns porque eh, conseguimos evitar grandes perturbações. Porque na realidade, na minha opinião, eh, há muitas questões ainda eh, por esclarecer relativamente à transparência destas nossas eleições. Houve problemas a nível da apresentação dos cadernos eleitorais, Houve problemas a nível da apresentação das atas síntese e, como todo mundo sabe, nós estamos, digamos, com questões no Tribunal Constitucional e reivindicações justas que a lista da UNITA fez, reclamações, e que vão seguir a sua tramitação. agora Uh, acabamos por uh, evitar, uh, digamos, perturbações maiores e aceitamos integrar a Assembleia Nacional. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos integrar a Assembleia Nacional, tivemos, de certa forma, que reconhecer os resultados eleitorais, embora fiquem essas dúvidas todas, Uh, e, por isso, achamos que é uma experiência a não uh, repetir. Quer dizer que começamos logo o nosso uh, primeiro passo uh, dizendo que a nossa democracia é bastante frágil. Primeira questão. E ela é frágil uh, também nos espíritos de concordância, de parceria, etc., porque, logo no primeiro dia da nossa tomada de posse, nós tivemos um problema que tem a ver com a boa vontade do, do nosso parceiro na Assembleia, dos nossos parceiros e nomeadamente daqueles que dizem que ganharam, que foi a bancada do MPLA. Em tempos, nós tivemos a bancada da UNITA, chegou a ter 70 deputados e com isso tinha um segundo primeiro presidente, um segundo presidente da Assembleia, vice -presidente. segundo vice-presidente da Assembleia. Nós, com 90 deputados, não nos foi possibilitado essa, essa, essa, esse direito até de nós termos o segundo vice-presidente e o MPLA quis ficar com o primeiro e o segundo, então entramos logo mal, entramos logo com eh, os deputados da bancada da UNITA saírem ensinando protesto. Portanto, podemos dizer que a legislatura não começou bem. Estamos de parabéns por conseguimos evitar confrontos maiores, mas não estamos de parabéns porque ainda continua muita crispação, eh, muita indefinição e muita insatisfação eh, neste quadro legislativo. E por isso digo que há um grande caminho a, a, a trilhar. Nós precisamos de melhorar eh, o funcionamento dessa nossa democracia, nomeadamente eh, na questão dos tribunais eleitorais. Eu, pessoalmente, como deputado, e gostaria de dizer também nesta entrevista que eu não estou a falar em nome de bancada, parlamentar, eu estou a falar como deputado Francisco Viana, eh, que integra eh, como independente a eh, bancada, o grupo parlamentar da UNITA, mas não tenho direito, nem estou mandatado para falar em nome do grupo parlamentar, mas como deputado, eh, eu sou um deputado eleito pelo povo e por isso tenho o dever e o direito de me pronunciar e é nessa qualidade que eu estou a dar esta, esta entrevista. E por isso agradecia que, quando for montar a sua peça, não cortasse essa parte. Como deputado, entendo que é necessário consolidar as instituições democráticas. Não é normal, numa democracia, alguém que saia do bureau político de um partido e que vá diretamente para a Presidente do Tribunal Constitucional. Não é saudável porque os estatutos dos partidos políticos podem obrigar essas pessoas a servirem e a obedecerem a um partido. Quando nós somos juízes, nós não devemos obedecer a partidos. Nós devemos obedecer à, à instituição tanto de direito que é ao Tribunal, etc., e às leis. Por isso, o Estado de Direito em Angola ainda precisa de ser consolidado. E vai ser o nosso trabalho. Nós aceitamos integrar e participar como deputados, vamos ter que respeitar a lei, mas vamos ter que melhorar, digamos, o funcionamento da própria Comissão Eleitoral. Porque, como também viu, a Comissão Eleitoral não cumpriu um conjunto de disposições da lei, nomeadamente as de antes de 30 dias a fixar os cadernos eleitorais e com muitos mortos, com muita, quer dizer, muita confusão à volta dos cadernos eleitorais e também eh, houve um conjunto de assembleias que não publicaram as, as, as, as atas síntese viu-se no consulado em Lisboa, viu-se aqui em muitos sítios e, portanto, é só para dizer relativamente a este ponto que, eh, como costumamos dizer, vencidos, mas não convencidos. Portanto, vamos participar porque o povo assim quis, não vamos fazer a política da cadeira vazia, mas há muita coisa que ainda está mal e há muita coisa que vamos ter que modificar. Logo no início da da legislatura, tal como o, o, o senhor Deputado disse, começou-se já aí com, com algum problema, que é o protesto da UNITA em, no, na formação da Mesa da Assembleia Nacional. Uh, os senhores, dias depois, perguntaram que iam impugnar aquela Mesa. Como que está este processo? Meu caro amigo, isso vai ter que... Dirigir-se diretamente à direção do grupo parlamentar. Eu não faço parte da direção do grupo parlamentar e então eu estou aqui para responder a questões diretas eh, que têm a ver com questões de política, questões de estratégia, mas não relativamente a essas questões administrativas. E indo já para, para questões de estratégias, bem recentemente, no discurso de, de, do Estado da Nação, isso foi no, no sábado. Uh, entre os deputados da de o senhor foi o único que levantou-se quando o Presidente da República terminou o seu discurso. Quer explicar um bocadinho por que razão tomou essa decisão, à margem da decisão tomada pelos seus colegas do mesmo grupo parlamentar? Mas, Mas eu iria lhe fazer uma pergunta ao contrário. Quem é que lhe disse que houve uma decisão tomada uh, no sentido contrário? Eu não, não tenho conhecimento disso. Acho que o senhor jornalista devia se informar melhor. Porque não houve nenhum tipo de decisão nesse sentido. Eu, como pessoa... Mas ficou-se com uma ideia de um posicionamento coletivo. Bom, ficar com uma ideia... É, é, é, o senhor que eu, eu tinha votado agiu à margem desse, desse, desse posicionamento coletivo, meu caro amigo. Ficar com uma ideia, isso não é matemática. Você tem que apresentar algo que diga que houve uma orientação do Grupo Parlamentar para não se levantar ou para não aplaudir, etc. Eu penso que o Grupo Parlamentar tem questões muito mais importantes para para delinear e que essa não é uma questão eh, estratégica para o Grupo Parlamentar, pelo menos eu não tomei nenhum Quanto Enquanto oposição, normalmente tem atitude. Não, nós tomamos atitudes dessas quando estamos sozinhos entre nós, deputados. É que é importante que o seu jornalista entenda que eh, o dia da, da, do discurso da nação, temos convidados. Nós não estamos sozinhos. Quando estávamos sozinhos entre nós, deputados, a bancada da UNITA toda levantou-se, eu inclusive, e saímos. Porque não concordámos com essa forma de eu quero posse e mando da bancada eh, do MPLA. E não concordámos e levantamos todos e fomos embora e com toda a nossa razão. Mas, no dia do, do discurso da nação, nós tínhamos um convidado, e esse convidado chama-se o Presidente da República. E o deputado, pela lei que o rege, deve ser eh, urbano, deve ser eh, educado, então, quando chega o Sr. Presidente da República, deve respeitar o Sr. Presidente da República. E, portanto, o que eu fiz foi só isso. Foi, o Sr. Presidente da República chegou, fez o seu discurso. Quando ele chegou, obviamente, que como deputado, damos as boas-vindas ao Presidente da República. Até digo-lhe mais. Ele tá neste momento, o hábito dos, dos angolanos é verem o Presidente da República, uma vez por, por, por ano, não é? Ou por 5 por, por em 5 anos. Ou, não, uma vez por ano, quando é a abertura do ano eleitoral. Nós gostaríamos de ver o Presidente da República numa outra posição, que é vir prestar contas ao, de, de, ao Parlamento. Ele, nesse dia, não estava a prestar contas. Deveria. Fez um género de uma prestação de contas, mas não na forma como, por exemplo, vê nas outras democracias, o senhor presidente da República, ou o chefe de governo, porque neste, neste caso concreto o senhor presidente da República é titular do, do Poder Executivo, é único titular, os outros são todos auxiliares, então gostaríamos que um dia Angola pudesse assistir ao titular do Poder Executivo, chegar ao Parlamento, e aí sim nós podemos questionar um conjunto de situações, porque o Sr. Presidente falou, mas não não tínhamos direito a questionar nada. foi um, é, um, é uma cerimónia feita para a abertura do ano, não é uma cerimónia feita para nós discutirmos política. Então, obviamente, que nós tivemos que uh, ser, uh, digamos, uh, eu pelo menos levantei-me com todo o gosto, apesar de que discordo, apesar de que eu sei que tudo, uma boa parte daquilo que disse, são promessas que não cumpriu. E outras promessas que não vai cumprir. É a convicção que eu tenho de 50 anos de, de governação, digamos, do MPLA, que já nos mostraram que, como está o país. O país não está bom, mas ele estava lá como convidado, vamos ouvi-lo. Agora era bom que o presidente viesse para podermos discutir as questões do país. E aí vai ver outro Francisco Viana, vai ver outro deputado, pegar as suas questões e questionar o governo. Mas isso é a tal democracia que é preciso melhorar. Porque neste momento, pelos vistos, o deputado ainda não tem o poder de questionar o governo. Nós temos três funções. Temos uma de fiscalização, temos outra de... Hum, de fazer as leis e temos uma terceira de representar o povo. Mas a nossa função de fiscalização fica onde? É isso que a população angolana devia se preocupar. Não se eu dei as boas-vindas ao presidente com o carinho que o meu pai me educou e que a minha mãe me educaram. Com certeza que nós somos urbanos. Agora, quando, e aí faço um desafio à bancada do Ampelá, quando é que vai poder trazer uh, o seu chefe do Executivo para a gente então falar de tantas promessas que não foram cumpridas e tanto dinheiro que está mal gasto? É isso que nós queremos falar. Mas não era o dia para fazer isso. Sr. Francisco, uh, Sr. Deputado, um, uma questão já. Se tivesse oportunidade naquele dia de questionar algo ao Presidente da República, eu que ia questionar meu caro amigo, aquele o dia... Não quero essa oportunidade. Eu quero uma oportunidade organizada. O Sr. Presidente e eh, o, o, o, a bancada da MPLA têm que concordar em que os deputados não são carneiros. Os deputados devem questionar e fiscalizar o Governo. E neste momento nós não conseguimos nem fiscalizar o Governo, não conseguimos fiscalizar a Sona Que Aquilo é uma... parece que são ordenados loucos, são despesas loucas a Indiama, as empresas públicas, nós não conseguimos praticamente fazer nenhum tipo de inquérito parlamentar. Então, é isso que nós temos que pôr em questão. Não se o deputado Francisco Viana levantou, ou cumprimentou, ou aplaudiu um bocadinho. Mas, ou, politicamente, tem significado se o senhor levantar? Significa que a bancada da UNITA é uma bancada forte, é uma bancada em que os deputados se sentem à vontade, em que cada um, pela sua forma, age. Quando houver uma orientação da bancada da UNITA, e se não ferir a minha, a minha digamos, pessoa com os meus sentimentos, etc., vai ver que eu sou um homem muito disciplinado, muito disciplinado. E eu não vou ir contra a bancada da UNITA, porque eu estou na bancada da UNITA, embora independente, eu quero desde aqui reafirmar. O nosso líder é o Adalberto da Costa Júnior e nós vamos seguir a liderança da nossa bancada. Agora, aquilo não são questões. Os senhores estão a querer mostrar coisas para, no fundo, esconder outras. Estão a falar do Francisco Vieira. Por que é que não falam das autarquias que não, não foram devidamente apresentadas? Por que é que não fala da questão da corrupção, a luta da corrupção, contra a corrupção, que também o senhor presidente João Lourenço não eh, eh, apresentou? Essas questões é que os senhores deviam fazer. Por que é que não fala de que não houve um relatório sobre o Prodese, diz que o Prodese não existe, não funciona? Por que é que não diz que os empresários estão todos falidos? Por que é que não diz que há fome e que as pessoas morrem de fome em Angola? Nós ouvimos o Sr. Presidente falar. Nós respeitamos, ele pode falar. Como nós não temos direito à palavra, vamos ficar calados educadamente. Mas é bom que o Sr. Presidente venha ao Parlamento para ouvir a realidade. Para nós podemos falar aquilo que o povo quer que a gente fale. E aí você vai ver que é totalmente diferente. Então eu pedia à comunicação social para nos concentrarmos naquilo que interessa. E aquilo que interessa não é o dia uh, da abertura parlamentar, é o discurso do senhor Presidente da República. E o discurso do Presidente da República, é engraçado que ninguém me perguntou nada. A sua curiosidade está a saber se me levantei ou não. Meu caro amigo, porque é que não me pergunta coisas que o povo precisa de saber? Porquê é que não me pergunta coisas que nos diga qual é o sentido que nós gostaríamos de ter amanhã para o nosso país? Será que vamos continuar com um Parlamento que não manda nada? Será que vamos continuar com um Parlamento? Vem agora aí o, o, o, o orçamento de Estado. Qual é o orçamento de Estado que nós podemos dar ao nosso país? Será que o MPLA vai fazer como fez com os segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente? Ficou com o quarto vice-presidente? E não vai pensar em orçamentar? a bem do povo. Nós já vimos centenas e centenas falou-se de aeroporto de Cabinda, falou-se de tanta coisa, o aeroporto de Cabinda. Então, por que é que não se falou do aeroporto esse que está aí mesmo em Viana, mesmo aí ao lado do quilómetro 40 e tal, que já levou, levou bilhões e bilhões, ainda continuamos a falar em aeroportos, não acabamos um. Nós ouvimos falar em programas do PIN, do PAM, do PUM, mas não sequer nós estamos a ver relatórios verdadeiros. Sobre o PIM, sobre o PAM, sobre o PUM. Estamos a falar de uh, fazer 35 uh, uh, sedes uh, municipais, mas quem é que foi ouvido? Por que é que nós não somos ouvidos? Por que é que o povo não é ouvido? Estamos a falar em dividir, uh, uh, digamos, as províncias uh, e que fomos ouvidos e que houve um amplo, uh, uma ampla auscultação. Que ampla auscultação é essa? Só estamos a tentar, é adiar aquilo que o povo precisa, que é as autarquias. Em modo geral, discurso do Presidente da República de mais de uma hora decepcionou-lhe. Eu posso dizer, e foi o que eu falei na rádio... Hum... Houve uh, um, um discurso do Presidente do MPLA, uh, que é o Presidente José Eduardo Santos, em que, no último congresso em que ele participou, ele disse assim, nós do MPLA temos muito boas ideias. O problema é a sua implementação. O senhor Presidente do MPLA e Presidente da República, que preferiu o seu discurso, tem de certeza muito boas ideias. Essas ideias todas são bonitas. Agora, da teoria à prática, onde é que ficamos? Porque na legislatura passada foi dito aos empresários que iria haver uma auspustação e uma concertação empresarial. Até hoje não há. O papel da sociedade civil e isso vai ser uma das minhas batalhas, como membro da sociedade civil, como deputado. A sociedade civil não vale nada. Há uma instrumentalização, uma partidarização das associações profissionais, dos sindicatos, quer dizer, tudo minado pelos partidos. Tem que haver uma despartidarização do aparelho de Estado, uma despartidarização das fias das organizações da sociedade civil. Nós estamos quase que num Partido de Estado, a nossa democracia é uma democracia afogante, em que nem nós no Parlamento, eu senti-me muito humilhado quando foi da sessão de abertura em que eu tomei posse. Senti-me humilhado primeiro porque eu tive que prestar um juramento não convicto sobre a transparência do processo eleitoral. Eu não estou convencido, estou vencido. Mas não estou convencido, porque até agora eu não vi a, a transparência desse processo. Eu não consigo entender, como eu lhe expliquei, uma pessoa que sai do buro político para presidente do tribunal constitucional e depois decide questões eleitorais, isso não é normal, isso não, é, não, não, não se faz em democracia. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu vejo que as prestações de contas, ao, ao, ao Parlamento não existe chega uh, o, o partido que tem a maioria chega diz assim olha está decidido, está decidido vamos a votos, vamos a votos e assim é que vai ser Suponho que vai ser o resto da legislatura Eu gostaria de participar nas comissões uh, de, de, de trabalho, Logo no início eu estava um bocadinho mais satisfeito, porque eu estava convencido de que a UNITA ia-se lhe, não é dar aquilo que é de seu direito, mas iriam-se reconhecer que nós deveríamos ter, no mínimo, a segunda uh, vice-presidência. Nós devíamos ter também, no mínimo, uh, uh, algumas comissões, uh, uh, digamos, de trabalho, de relevo, mas eu estou a ver que está a ser tudo tomado de uma forma unilateral. Eu não participo nas negociações, mas o que eu estou a ver me inquieta. E por isso é que eu disse, numa entrevista à Rádio Nacional, de que eu estou disponível para colaborar com o MPLA. Eu, como todo mundo sabe, eu nasci no MPLA. E não viro as costas o MPLA. Só que eu sou, neste momento, da bancada parlamentar da UNITA e com toda a convicção saí do MPLA com toda a convicção e eu não vou ser um traidor não agora não sou um carneiro e as pessoas têm que entender que quando vocês têm na, numa bancada como da UNITA essa riqueza ela é riqueza temos outras pessoas do bloco temos outras pessoas do Prajá temos a área do grupo de, do, dos intelectuais há uma coisa que vocês também Parece que não se, não se lembram aqui, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse que se ganhasse, iria deixar de ser presidente da UNITA para ser presidente de todos os angolanos, recorda-se disso ou não. Então, a filosofia não mudou. Nós somos deputados da UNITA sim, mas ao serviço do povo. Então eu não tenho nojo nenhum de trabalhar com deputados do MPLA, pelo contrário. quer ser um elo de ligação? Eu não quero ser um elo de ligação. Eu sou uma parte do elo de ligação. Eu não sou o elo de ligação. Mas muitos angolanos e deputados de boa-fé da UNITA e muitos angolanos de boa-fé do MPLA, da FENELA e de todos os grupos partidários, nós temos que criar ali uma plataforma da União. Nós temos que criar a plataforma do amor, nós temos que criar a plataforma da paz, nós temos que criar a plataforma da cooperação entre nós. Ou vamos continuar mais uma legislatura a deitar abaixo projetos só porque foi a UNITA que apresentou, só porque foi o MPLA que apresentou. Não, nós somos escolhidos, somos filhos do povo, somos primos, somos parentes. Uns um são do Ambo, outros são daqui, outros são dali. Uns são casados com MPLA, MPLA casado com a UNITA, UNITA casado com a Fenelá, Fenelá casado com o PGC. Somos seres humanos. E então, nós temos que saber. A nossa missão, a nossa missão não é de formar guerra. A nossa missão é de fazer acontecer a paz. É de fazer acontecer a concórdia. A casa das leis não é para nós mostrarmos aquilo que nos diferencia. É, é tentarmos ver aquilo que nos une. Nós temos agora uma nova Constituição que urge melhorar. Nós só vamos poder melhorar essa nova Constituição numa parceria entre o MPLA e UNITA. Se não houver parceria entre o MPLA e UNITA, a Constituição vai se manter igual. Mas nós precisamos ou não de novas leis, nós precisamos ou não de melhorar a nossa Constituição. Será que nós não conseguimos ter encontros, eh, interesses comuns? Será que não podemos ter até empresas entre nós, entre os miúdos? Não, não procurar saber se é do MPL da UNITA, apoiar os pequenos e os microempresários? Apoiar as mulheres, sem saber se elas são da Lima ou se são da, da, da, da OMA? Ou vamos continuar a olhar para o nosso país, se é OMA, se é, se é Lima? Não! Todas as mulheres precisam de apoio. Eu provavelmente estarei numa comissão, eu como não mando nada, estou à espera que me digam qual é a minha comissão, mas a comissão em que eu gostaria de estar é a Comissão de Economia e Finanças. Nós não vamos conseguir fazer nada, um é lá de um lado e a UNITA do outro. Nós vamos conseguir sim se nos juntarmos em prole de quem nos elegeu que é o povo. E a partir do momento em que eu sou eleito uh, deputado, Primeiro está Angola, segundo está Angola, terceiro está Angola. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Isto é o nosso lema. Portanto, não me peçam para eu partidarizar algo que é a Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo é de Angola, é dos angolanos. E eu estou a serviço aqui dos que votaram na MPLA e dos que votaram na UNITA. Ainda, ainda para, para, para o tema que, de alguma forma, o... Talvez o senhor deputado não gostaria muito, mas ainda mas, assim, nós entendemos ser de interesse público e até, caso, caso o senhor deputado concorde, para esclarecer o, o, o público, para esclarecer os angolanos. Ainda na senda da, da, do dito posicionamento político, o senhor deputado, no meio da bancada parlamentar do partido que, que, que o elege, do partido que, que indicou, UNITA, foi o único que pousou para a foto oficial da Assembleia Nacional, a dita foto da família. O, o, senhor, o senhor vem do MPLA, o senhor deputado vem do MPLA, é, é um filho do MPLA, agora juntou-se a UNITA por intermédio da, da plataforma Frente Patriótica Amiga, juntou-se apareceu numa fotografia com, com, o, presidente do MPLA, com o presidente da pública e com a bancada toda parlamentar do empelado, Que significado tem isso até para o, para o próprio para, para, para o senhor deputado. bom E depois, e depois qual, foi o, qual foi o entendimento da sua bancada parlamentar face a essa atitude? Aqui não há atitude nenhuma. Meu caro amigo, quando chamam todo mundo para... Imagina que a tua mãe faz anos. É? Chamam os filhos, os filhos vão. Todo mundo se põe na fotografia. O problema é que estamos num momento tão crispado que nós devíamos entender que, sinceramente, nós da bancada da UNITA não nos sentimos bem servidos. E é isso é bom que se repita. Nós da bancada da UNITA não nos sentimos bem servidos. Porquê? Porque, primeiro, achamos que merecíamos mais votos e essa contagem dos votos para nós não está. Transparente. Aceitamos uma questão de patriotismo, aceitamos uma questão de evitar uh, uh, uh, mais problemas. Mas todo mundo sabe que o 3, o três, o três esteve no coração do povo. E quando olhamos para os resultados, não vemos isso, esse resultado. Portanto, nós sabemos que o povo quer a alternância. E nós não conseguimos entregar a alternância neste momento mas temos paciência, mas não estamos felizes, porque mesmo se for verificar, o próprio MPLA não conseguiu festejar na rua, não conseguiu festejar algo que sabe que não é seu. Isso é uma realidade. Mas pronto, o tribunal, as leis entenderam que é assim, nós, como disciplinados, aceitamos, é o que eu digo, vencidos, mas não convencidos. E, de futuro, nós vamos ter mais cuidado sobre todas as questões relacionadas com a lei eleitoral. Eu até sou eu até sou daqueles que digo, então, é preferível não ir às eleições do que ir nas eleições com, com as cartas eh, marcadas. marcadas. Eu sou dessa opinião. Mas, já tomamos posse, agora temos que virar uma uma página. Quando nós viramos uma página... É o dia da abertura da, da, da, da, do ano eleitoral. É o dia de fazer fotografia. Amanhã vai ser o dia de criar comissões. Já me convocaram. Acho que eh, dia 20 vai haver a primeira sessão depois da manhã para distribuir as, as equipes de trabalho, etc. E nós não vamos chegar lá e dizer e continuar na guerra. Não nós agora temos que nos concentrar e ir de encontro à população nós temos que ir de encontro a todos aqueles que confiaram em nós e que nós agora precisamos de encontrar soluções nomeadamente aumentar o rendimento das famílias para aumentar os rendimentos das famílias nós temos que encontrar formas de o empreendedorismo avançar formas do do, do, do, das micro, pequenas empresas avançarem, formas das cooperativas poderem avançar, formas de haver um melhor ambiente de negócio, formas de haver também um melhor ambiente para o trabalhador. O trabalhador é uma vítima no nosso país. Tudo que ganha paga nos transportes. Continua não haver passos sociais. Mas no, no discurso de abertura, quem ouve falar o senhor presidente da República, parece que estamos num país que é mais a Dinamarca do que a Angola. Mas não, Angola está a sofrer. Todo aquilo que se diz que se fez, na minha opinião, não se fez. Nem 80%, nem 50%. Mas aparece assim. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Não temos que continuar a falar da fotografia. Você volta a falar numa coisa que não é importante. Eu fui para a fotografia porque eu entendo que eu sempre fui na minha escola, primeiro, segundo, primeiro, segundo da minha turma. E. Sempre tenho as fotografias da minha turma, hoje a minha turma é o Parlamento. Então eu não vou lá levar já uma nota esquisita, porque eu não tive eu todas as tarefas que são dadas aos deputados, vou cumpri-las com zelo. E a da fotografia é uma tarefa, ainda que simbólica, mas temos que estar lá, porque amanhã os nossos netos nós vamos estar mortos e a nossa quinta legislatura tem que ter os deputados. Quem é que estavam lá? Ainda que nós não tivéssemos abandonado a sala, nós temos obrigações de deputados. E a obrigação de deputado é a hora da fotografia, vamos só tirar a foto, ainda por cima com o nosso chefe de Estado, mais a nossa presidente da Assembleia. Ou é ou não é. Se é a nossa presidente da Assembleia, temos que lhe dar todo o seu, o seu valor. E eu, eu também junto-me à voz do Sr. Presidente da República e felicito daqui uh, a nossa uh, Presidente da Assembleia, porque é uma mulher que foi eleita para Presidente do Parlamento. Então, já não é uma coisa importante. Poderia ser da UNITA, mas é do, MP, é do MPLA. Mas é uma mulher que foi eleita Presidente do Parlamento. E mais, felicito as mulheres, porque as mulheres uh, parlamentares angolanas estão dentro dos países onde tem mais mulheres parlamentares. Então, não é tudo tão assim, tão negro. Então, está lá a nossa. o nosso chefe de Estado. Eu já expliquei que eu não estou convencido com os resultados. Mas a lei assim fez. E ele é chefe de Estado. Houve uma tomada de posse. Então, ele é chefe de Estado. E nós não podemos dizer, umas vezes é chefe de Estado, outras vezes não é chefe de Estado. Veio ao Parlamento. E eu acho que nós, eu, Chico Viana, deputado do povo, eu tenho que estar lá. É a minha convicção, isso não é estratégia. Com a educação, o meu, o meu pai sempre disse, cumprimento os mais velhos. E eu, não vou discutir, eu, são questões de, de, de, de convicção. Eu cumprimento os mais velhos. Como cumprimento as senhoras. Como... Então, o senhor presidente é o, é o homem máximo da no, do nosso país. Vai fazer fotografia connosco, não vamos aparecer porquê. Não faz sentido. Eu, Chico Viana... Agora, quando me perguntarem se o governo do Ampelá está a governar bem, vocês vão me ouvir. Aliás, eu já disse aqui que 50 anos não deu nada. Por isso é que eu saí do Ampelá. 5 anos vai dar? Meu caro amigo, graças a Deus nós vamos ter uma questão de... 5 uh, anos uh, a, a nossa bancada parlamentar também não vai ficar parada. Nós vamos fazer a nossa parte. E lhe garanto que a roubalheira que houve uh, no passado, nós não vamos permitir que passe. Nós vamos atacar a corrupção. Uma das bandeiras, pelo menos uh, eu como de, deputado, não posso continuar a ver o irado público ser, uh, digamos, pilhado dessa maneira. Então, se o senhor presidente da República não se lembrou de falar do combate à corrupção, eu, Francisco Viana, deputado do povo, eu lembro de falar do combate à corrupção. Também vamos trabalhar para que, independentemente da governação do, do, do MPLA, Angola melhore. melhor, porque há uma coisa que não, não se deve esquecer: nós não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto e não devemos pôr todo o nosso sentido só com a, a, a, a, a, a quer dizer, a mercê do governo. Nós temos que educar o povo angolano a se, a se virar também através do empreendedorismo, através do cooperativismo, há dinheiros que o próprio governo não controla. Mas que nós, como empreendedores, como, como pessoas que podemos ir buscar dinheiro lá fora, que está mesmo para o empreendedorismo, para o empreendedor, nós podemos trabalhar. E as mulheres, quando se juntam, vai ver que não há mulher da OMA, não há mulher da não há, não há mulher da Lima, são todas mulheres, são quitandeiras, nós não podemos chegar lá e perguntar você é de onde. Vamos trabalhar em apoiar as mulheres, vamos trabalhar em apoiar os jovens. Não vamos chegar ali aos desempregados e perguntar você é desempregado do MPLA, é desempregado da UNITA. Não, nós vamos ser os embaixadores do, dos desempregados, a voz dos mais fracos no Parlamento. E acreditamos que a nossa luta, quando tínhamos 45 deputados, agora temos 90 deputados, a nossa luta vai melhorar e com a nossa luta o, o, o, o povo vai ter melhores condições, porque... É impossível nós esforçarmos e não obtemos melhores resultados. Vamos. Então vamos ser otimistas e, atenção, as autarquias têm que sair. Nós fazemos questão que as autarquias saiam. E por isso apelo daqui à população. Não é só uma tarefa dos partidos políticos. Todos nós temos que apoiar as autarquias. Todos nós temos que sair à rua para defender as autarquias. E não vale a pena nos mandarem para 2024. Nós queremos as autarquias 2023. Porque é preciso que o cidadão também se possa candidatar. É preciso que, a nível das regiões e dos municípios, também possa haver a participação da população. Então está aqui já uma luta pela democracia pelo fortalecimento da, da, da, da democracia, das instituições democráticas, para a despartidarização do aparelho de Estado. Não pode ser tudo dentro da função pública de um partido. Temos que acabar com isso. Temos, temos que ir verdadeiramente para a meritocracia, e não, como dizem, meritocracia, mas depois põe só as pessoas do partido. Né? Então, atenção, essa luta continua. O povo angolano está cada vez mais uh, uh, coerente, cada vez mais formados, vocês os jovens, a nível da, da, da, da comunicação social, há uma coisa que eu sinceramente ouvi do discurso do Sr. Presidente da República, enfim, eu fiquei curioso quando ele falou da comunicação social, que vai dar mais liberdade à comunicação social, mas a realidade é que a comunicação social, neste momento, encontra-se nas suas piores fases, nas suas piores fases, a comunicação social. Então tem que haver mais televisões privadas, tem que haver mais jornais privados e não pode haver intervenção da maneira como nós no Congresso da Nação, a sociedade civil foi pura e simplesmente, digamos, estrangulada, nós fizemos queixa à ERCA, a ERCA esteve aqui mesmo neste gabinete e no fim não deu em nada, porque a própria ERCA também não teve a força para a apoiar a, a, a liberdade de, de, de comunicação social. Por isso, meu caro amigo, essas são as questões que nós temos que falar. E quando me ouvir falar assim, já vai se esquecer se eu estive ou não na fotografia. Vai dizer, não, tem ali um combatente, vamos poder nos juntar a ele, como mais os outros 90 eh, eh, eh, eh, deputados da UNITA, e mais uma série deles do MPLA que também concordam conosco. Porque todo mundo sabe... Que há muita gente amordaçada nos outros partidos políticos, nomeadamente no do Poder, mas que concordam que o país tem que melhorar. Não é só os deputados da UNITA que precisam ver o, o passo social. Não é só os deputados da UNITA que precisam de ver uh, uh, os hospitais e a saúde a funcionar. Não é só os deputados da UNITA que precisam de ver energia e água nas torneiras. Somos todos nós, angolanos. Por isso é que o TRES teve muita força. O 3 está no coração do povo. E vamos continuar assim. Portanto, não contem com um Francisco Viana, que vai fazer... Não, eu estou firme na minha trincheira e não é, de qualquer maneira, que vou fazer de confusão. Não, não quero fazer confusão. Mas volto a dizer, não sou carneiro, eu tenho a minha cabeça. A UNITA é um, país, é um partido mais rico porque foi conseguir buscar pessoas que não são carneiros que pensam, e é bom que as pessoas se habituem a isso, dizendo assim, não, afinal, a bancada da UNITA traz inovação, a bancada da UNITA é forte, e olha que não sou só eu, ainda tem o Abel Chivo ainda tem o meu primo Pinto de Andrade, que são das várias fações, e mais, gente de grande qualidade na própria estrutura da direção da UNITA, o Equico, o Savimbe o Rafael Savimbe a senhora vice-presidente, o senhor secretário-geral, e olha, tenho muito orgulho, sabe o quê? de pertencer à bancada dos pobres, nós, os deputados da UNITA, nós somos da bancada dos desfavorecidos. Eu olho para nossa, os nossos 90 deputados, nós estamos a vir do interior, estamos a vir do Angola sofrida. E o que nós vamos fazer é fazer com que esses deputados não se esqueçam de onde vieram, porque 50 anos de poder, há muitos deputados dentro do MPLA que já estão habituados ao luxo, aqueles palácios, esses computadores e outras coisas mais. Esqueceram-se do povo. Tudo que eu peço a Deus é não me esquecer do povo. É merecer o lugar que me deram. E merecê-lo porque eu trabalho com o coração, mas também com a razão. Do coração, chega o seu chefe de Estado, com certeza vamos cumprimentar. Da razão, tudo que está lá dito são promessas. Mas não era o momento. Era isso que eu tinha para lhe para ele transmitir. Muito obrigado, Sr. deputado, por, por, por me ter essa, essa entrevista, esta conversa. Meu jovem, você é meu parceiro, todos vocês, jornalistas, juntos vamos fazer uma nova rola. E contem comigo, sempre que quiserem aqui estarei.